Ele é ele E aí? Hum... de tá fúria, tá? Aham. Uhum. Ué, peguei o. Essa fúria Nossa, que tá feia. Um daninho, tô... né? Vamos ver. Leon. Leon. Mas que caralho, eu coloquei textura alta e tá essa porra desse papelão. É o processador, Bunny. Não, não faz sentido, nunca foi o... assim. <risos> o cara diz puxa muito do processador. Mas eu acabei de ver as skins ali na... na aba de campeões e não tava assim, é só aqui nessa tela que fica assim. No jogo fica normal. Ah, eu falei com o Isa, ele falou que vai... Vai te ajudar? É, vai comprar. Daí eu... Mas ele não respondeu mais hoje, né, depois disso. Provavelmente porque tá sem internet, isso, né, que sim. ele falou roubou os cabos. Sim sim. O... sim, sim. E o cara só vai seguindo lá, sei lá. Sim, sim. Daí... Uh... Ele vai... <cười> comprar pelo cartão. Daí eu vi lá no site, naquela né, passagem que eu mostrei. Hum. Uh... Dá pra tirar em vezes no cartão sem juros. Daí fica de boa. Maravilha. Ah, sai fora, mano. Depois de combinar isso tudo, você não ir Tá louco? Ai, porra, que absurdo o preço dessa passagem. Vai é, se né? Brasil. É tudo muito caro, mano. Não dá. Mano. Eu é no É do tom a passagem vejo de vejo avião. Lógica nesse preço, viado. Né? Oh, Ô, Renan, você vai vir de busão ou de avião? Eu vou de busão. Vai eu e Leléo. Você já viu? É 100 reais a passagem. 100 reais? O Big Boat foi de busão o também quando ele foi pra Max5. 5. E foi isso aí também, 100 reais. Em, eu até iria de blusão, mas assim, ó. Vai ser quase o mesmo preço, tá? Ida e volta. Acho que, na, na verdade, acho que vai ser o mesmo preço. Sim. A 300 e pouco pra cima. Por aí. E vai ser 20 horas de viagem, mano. Até mais. Dependendo do. Do ônibus. Porque. encostado na parede. encostado na parede. Nossa, eu, eu não <risos> <ficar> tanto o programa. <risos> <risos> Já pegou o vinho mesmo, velho. <risos> Tá Mas você chegou a dar uma pesquisada, André? Pra conferir se é mesmo? Porque o tempo, mano. O tempo de espera é nada. Sim, Sou do, do sul, carai. Não, pra mim é muito, mano. Muito tempo, tá louco. Sabe o que que é isso? Porque eu vou pra Santa Catarina, né? De ônibus. Pro Beto Carreiro. E é 8 horas de viagem. Porra? Ah, mas... Olha o IV aqui! Socorro! Tô escurralado! Nossa, eu perigo, perigo. Perigo. Porra, hein? Eita, mas nos dois. Morri já. Vou morrer. Inimigo... Morri. Ai, ah, eu curei! O inimigo Morri. eliminou... O inimigo eliminou dois. É o mesmo time que vocês pegaram na outra? Não. Não. Mas é tudo... É cara que joga o dia inteiro, tá ligado? A gente só vai cair com isso, porque todo mundo aqui é nível 100 mais, tá ligado? Não trabalha em... A gente alguma coisa nesse jogo. A gente era assim antigamente, velho. É. É problema. Ah, droga, Foga. É que a gente jogou do jogo. Tá morto, Foga, velho. Aí ah, eu também. Makoto, sai, sai, sai, sai. Ai, ah, tem que jogar mais juntos também, né? Vamos concentrar no um jogo. nessa nisso. Tá. <risos> Hoje é sexta-feira, tô pra comer Tá Sabadaço, <risos> mano. <risos> é, isso é exatamente. Pestou É correr, correr, correr, correr, né? correr. Boa, Bonnie. Curei, eu salvei. Mas eles estão. Ah, eles estão ah, só matando. Eu não tô pegando ponto. O inimigo está massacrando. Ó. Eles estão trollando. Querem ficar matando pra não pegar ponto. Caralho, o dano que se uma coisa. O inimigo fez uma matança. Fora, velho. Ah, curou o Renan. Caramba, que roubado! Vou pegar um rei. O inimigo fez uma matança. A tá, cara! Morri. Nossa, curei bem na hora. Estunou. Foi mal. Caramba, olha isso. Sai nele, foi de boas. Morri, o inimigo morri. está incontrolável inimigo... Eles não estão pegando ponto, mano Que nojento essa comunidade Vamos tomar no meio do rabo Seus vagabundos, ficou o dia todo aí jogando E não faz nada da vida Filho de uma puta de caralho Tô brincando, tá, só fui só <risos> Eu sei, <eu> relaxa. <risos> não, Drust, é que você está esculachando Paladins você não merece essa visualização. Você odeia o Paladins. Eu odeio Eu odeio a comunidade do Paladins. Alguém gosta da comunidade do O balanceamento do jogo. De resto eu gosto do jogo. O balanceamento do jogo é ridículo. Não, você Nossa, quase morreu. Ai, dois, três. Valeu. Apreciado, mira. tarde da vida. Vamos ajudar, Hanan. Boa. Está agrupado. Esse maco é muito chato. Ivi comigo. Tchau. Thank you. Retreat. Foi estunado, otária. Morta. Vai, seus trouxa! Tranca na base mesmo, seus bunda-mole! Você já da puta, cara. Vai, ultou, trouxa! Tô para matar Vota uma pessoa matar. que já estava com 10 de vida, velho, caralho! Esse aí é corajoso mesmo! Vai, é vai! Tem vai, é Beric a raiz, tem fúria a raiz, tem uns caras tudo aqui! Tem a linha da desgraça... Não existe Lian é, é raiz, cá, eu cá, ia cá, falar Lian raiz, mas... É... tem nada raiz aqui, só o Beric, mesmo. <risos> Atrás cinco encorveu e cesse. Caralho, apertei soltar. Ah, atrás Fizu até barulhinho no mesmo Nossa. Que merda, hein? o inimigo eliminou dois. Oh, meu, eu já cheguei na sala e pensei que minha mãe tava fazendo sacrifício. Ela colocou uma notebook tipo, no chão, umas lâmpadas no lado e começou a ver aqueles bagulho de yoga, né? O que é que tu vai matar, hein? Sim, tem. <risos> o inimigo fez uma matança. Vem pra cá. Tem que essa aqui na direita. Ó oh, o um Kogai. Meado. Vai, trouxa. Onde é tá que rir. tu vai? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Fistei um... só... Eu não consigo <risos> Essa música é muito boa, mano. Phoenix você conhece o Ardruna? Não. Não. Só vai, só vai. Faltam 30 segundos. Ué, o curei, não foi... Escapou esse arrombado. 15 segundos para terminar. De <risos> que é isso, otário? Você não estava se achando, caralho? Você não estava brincando com o meu time? Tá, vão me matar! Aí, Caralho, olha vai essa seus bunda, trouxa, meu Deus. Vai, <risos> seus trouxa! Vai, <risos> seus trouxa! <risos> A bunda da Aninha toda atravessada no bagulho, velho! Ai, meu Deus! <risos> A vingança é plena assim. Ozinho, encosta na parede aí. Encosta na parede aí, pô. Em 15 Ó, vai encostar. Não, não, não, não, é muito bom. 5. Meu Deus. Ai, mano, muito bom. Vamos é, direita, é, todo mundo é, junto é, agora. Uhum. Vamos chegar chegando vou já vou stunar, hein tá usar o meu calma, calma, meu calma. lá lá ó tão vindo direito. ah não stunou. Maldando, tá morto matei tá morto escapou pilantra. vai renan vai renan Sai daí, Ju. Sai daí, Ju. No Ju nossa. Ju? Oi. Você vai passar, não. Filha é da puta, consegui bloquear minha ult essa bombada. E aí, é uma... Puta, merda. O inimigo eliminou. É que o drone tá Ah, tá. Ele está segurando. tá cá, Renan. Calma. Vou minha visão aqui. Calma, ah, eu tô vindo cheio, cheia, relaxa. Estou voltando. quer, cast, cast, focando em mim. Gabi. Nossa, eu não ferrei isso. Eevee tá bot, eu acho. <risos> Quase eu já esquei Eevee bot. Olha comigo. Falou com o deles, fizeram ca brincando comigo. Okay. Vai ficar para ele vai levar espum. Eu acho. A roça. Oh yeah. Vai troxa. Tem que gente aqui. atrás trás. veio. Como você toide? Pode me traque. Morri. Hilin. Um rejou aí, para caralho. no máximo, já. Aí voltou, acho. Mentira. Vamos. Ai não, morrer não, todo mundo morrendo. Caralho. Tá todo miado, mas tá tudo morrendo. Não tem mais nada. Não! Morreu! Ah, apertei pra eu tava, velho. Que raiva que eu tenho disso? GG! Mano, falta pra pegar a montaria pra ver se eu chego aí. GG! GGzinho! Não <risos> <risos> <risos> daqui apareceu aquele beric ali. <risos> <risos> <risos> Ó. Droços. batendo os caras sem querer sempre, sempre. Sério, sem querer mesmo Que isso? O bicho mostrando o ah, foi agora Esse bagulho daí, gigante Sai fora, vai zoar <risos> com o time da mãe, caralho <risos> Vou até mandar mensagem a ele Na próxima pega um ponto Eu... <risos>